tudo bem com vocês pessoal hoje eu estou aqui para fazer o quê quando eu apareço sozinha aqui vocês já sabem né rola gente Trollagem com o Tiagão, Galera, vocês estão me pedindo muita, muita, muita trollagem E hoje eu resolvi trazer uma trollagem top Um de vocês me mandaram lá no meu Instagram E eu vou fazer Cara, eu tô até vendo a reação dele já Sabe qual que é? É aquela que eu vou falar que eu fiz a harmonização facial E vou ficar... Opa! Que eu vou ficar deformada Galera, e pra fazer isso Olha o que eu comprei Um Super bond. Então eu vou me ferrar de qualquer maneira Eu vou colar a minha boca com Super bond. Eu vou ficar assim, ó e depois, pra mim tirar esses Super bons. O que, que eu vou fazer? Mas vocês me pedem muita trollagem e eu gosto dessas ideias malucas. Então, vamos lá. Eu vou colar aqui. Eu falei pra ele hoje que eu ia numa clínica de estética pesquisar alguns preços de alguns procedimentos que eu queria fazer. Tudo, ó. Tudo mentira. Tudo miguezinha. E eu vou chegar em casa já falando que eu já fiz. Vou chegar chorando, desesperada que a harmonização facial não deu certo, que esse preenchimento labial, não sei nem como que chama. Eu quero ver a reação dele. Minha boca vai estar deformada. Então, eu vou colar aqui e já volto com vocês. Ai, meu Deus do céu. Foi uma gotona. Ai, Jesus amado. Será que eu faço embaixo em cima? Ai, tá esquentando. Gente, será que eu vou ficar sem couro? <risos> Olha isso. Como é que eu Eu tô parecendo um porco. <risos> Olha isso. E a boca eu nem fecho. Eu não posso mexer muito a boca. Será que eu coloco mais um Ai, gente. Ai meu Deus do céu, agora foi muito Ai meu Deus, esquenta isso, gente Gente, não faça isso em casa, pelo amor de Deus Olha isso <risos> Olha isso <risos> Eu vou chorar <risos> Eu trouxe até um batom Que eu já tava com tudo esquentizado na minha cabeça Vamos olhar com o dedo. É o um Ricardo tão forte, né? Ó. Gente do céu. Meu Deus do céu. Até eu tô com medo de mim, Jesus, amado. Olha isso, gente. <risos> então, vamos para casa. Eu vou... Eu não sei se ele tá lá na cozinha. Se eu rir que ele tá na cozinha, já vou chegar chorando. Cara do céu, tá muito feio. Então, bora. Bora trollar ele. Gente, acabei de chegar estacionar. O portão tá até fechando ali. Vou descer já meio que... que chorando. <risos> ele não tá aqui. nasceu. Vou posicionar vocês aqui na então, sala. Gente, posicionei vocês aqui. Me escondi aqui atrás da Bíblia. Eu vou estar bem alto. para encher o vento labial. Você não ia ver se ela vê, só falou? Por que não deu certo? Ficou feio. Mas ela falou que depois fica bonito. Vai tá muito feio. Deixa eu ver. Nisso, só ver? Ah, mas eu já aproveitei. Cara, eu já falei pra você fazer esses negócios, Thaís. Deixa eu ver como ficou. Ah, <risos> ah para! Ah. Nossa, velho! Onde você vai fazer isso aí? Ai, Chico, <risos> para! Pelo amor de Deus, Thaís, você tá brincando, cara? Tá doendo? Não. Você não consegue fechar a boca? Tô fechada. Para de rir! Ah, tá muito feio. Ah, tá esquisito, não é? ama mais? não tem nada a ver amor não, filho. Mas você falou que ficou feio. Não, não falei que ficou feio. Ficou esquisito. Ficou meio esquisito, Mas ela falou que passa logo? Dois meses. Fala Dois? de rir. Nossa, Dois meses vai ficar assim, Thaís? Sério? Como que você... Ah, meu Deus do céu. Mas a mulher fez errado. Mas vai ficar bonito depois. Vai ficar esquisito para ficar bonito? Cara, eu falei para você não fazer essas coisas, Thaís. Deformou sua boca. Não, <risos> Estou <risos> falando sério. Deformou. Você não me ama mais? Ah, mas eu amo, mas eu... Eu não tô conseguindo falar. Hein? E nem fechar a boca. Não um beijinho. Não, Thais. Não um beijinho. Não um beijinho. Não. Vou não. Não um beijinho. Espera você passar. Não, e... não, eu vou, mas espera você passar. Ama, você não consegue fechar a boca, ah. cara? Você nem me olha. Nossa, velho E você não falou nada com a mulher? Normal? Fica assim e depois fica bonito, fica tudo contornadinho. Deixa eu ver. Dá um beijinho. Não, Nossa, beijinho. a sua boca tá chegando no nariz, cara. <risos> ah, eu vou ser sincera, eu achei feio, cara. Olha. Eu tô falando sério. Não ficou feio. Você não me ama mais. Não mas eu. Você vai ver na hora que o Cauê vê isso aí, cara. Ficou... Não. Mano, você tinha a boca bonita. Por que você fez isso aí? Eu falo, esses negócios ficam olhando, querendo fazer, querendo mudar. Pra que fazer isso aí, cara? Olha aí. Tá é... na moda. Tá na moda fazer isso. Eu, eu não vi eu não vi ninguém na rua assim, cara. Te juro pra você. Eu não vi ninguém, cara. Eu não dá pra sair desse Se ver eu não porque não tem como, cara. Eu sou pra gente ser. Como então, que você vai entender né, os clientes lá no escritório? Ah, é! Como que você vai gravar vídeo assim? Os outros vão enxercer. Você nem me ama. Ah, eu te amo e... Ah, cara. Ficou deformado, velho. Dois Sim. meses pra voltar ao normal? Vai ficar bonito depois. Não vai voltar ao normal, vai ficar bonito com o tornadinho. Mas a boca vai fechar. Ah, ele tá fechando. Não tá, seus dentes tá ficando tudo pra ah lá. Não consegue fechar. Quando você fecha assim, ó, parece que tá encostando no nariz. A boca tá saindo de dentro do nariz. Ficou esquisito. Não. Você nem riu. Não, eu tô, tô falando... Agora tá começando a doer. Por que você tá falando mal? Será que não é bom e não mérito? Eu acho que não é normal isso, não. Sério mesmo? Eu não acho normal, não. Essa mulher tem clínica? É uma clínica nova que abriu Ah, pelo amor de Deus, Thaís Clínica nova, cara Tava na promoção Puta, que promoção, cara Esse negócio... Ah, foi... Ai, tá doendo mesmo? Tá começando a doer Quer um gelo pra pôr na boca? Não pode, não pode nem comer Durante 24 horas nossa, você não vai poder nem jantar, nem comer? 24 horas? Um <risos> dia inteiro sem comer nada? Ah, só no canudinho Meu Deus do céu <risos> Tudo Porquê? isso vai ficar bonita E você tá falando que eu tô feia Não, não tô falando que tá feio. tô falando que ficou esquisito Mas você fala que vai melhorar, velho ah. Espero que melhore mesmo, né? Porque, sei lá, velho para, dá um beijo. Tá bom. Olha lá, não dá, velho. Ah, oh, você tá rindo de mim. Vany, né? Porque eu tenho que me acostumar ainda. Ah, eu não acredito que você fez isso, não, cara. Por que você fez isso? Oh, eu tô você falou que ia ver o negócio, cara. Você falou que ia ver negócio de valor. Por que você não mexeu ah, com isso? Ah, você tá me estressando. Mas você gostou? Ela falou que depois ia é ficar bonita. Você gostou? Não. Então, mas você tem que gostar. Ah, não dá, velho, para gostar. Ah. ah, tem que ir agora acostumar a fazer o quê? Não tem como pôr algum outro remédio para voltar normal? Nossa, tá doendo. aí no médico? Mas talvez lá no médico eles faz alguma coisa Thaís. Tá Só que o Duque vai ficar, velho, como que você vai fazer um negócio desse Na clínica que você nem conhece, cara? <risos> não vou não, tá muito feio. Ai, que coisa de verdade. Você é muito idiota. Ai, Thiago. Você mandou a mulher aplicar esse negócio só para fazer... Vem aqui, me um dá um beijinho, vem aqui. Não. Hum... não, você mandou a mulher aplicar... Dá um beijo. Você mandou a mulher aplicar só para... Não, eu... Thiago, sabe qual que é o pior de tudo? É. é que eu colei minha boca com super bots. Deixa eu ver. Tá colado hum. super void, ó. Você tem que me ajudar. Vi, mas você é louca! <risos> e agora? Eu, e agora? não? Será que fica daí. Ajuda ele! Nossa, ficou muito esquisito! Ajuda? Ai, tá doendo, não, tá doendo verdade. Ai, que sacana, velho. Você acreditou? É então. Ah, sei lá, você é louco, Nossa, você vai fazer A Achei que você virou antes. Dá pra ver? Ó. Oh. Nossa, eu fui trollar e trollei de verdade agora Você colou isso aí, Thaís? Eu achei que você tinha feito de verdade. Eu tava chorando de verdade e tava doendo. Foi só doer. Mas o que, que você achou, Thiago, da trollagem? Ah. É? Gostou, né? Eu achei que você tinha feito de verdade, né? Assim. você? Tá, ele tava falando de fazer um negócio na boca, sei lá o que que é? Minha harmonização facial. Nossa, tivesse de verdade, é ficar muito esquisito. Não gostou? Não. Oh, louco. Feio. Tô louco. bonitão. Ai, não achei não. <risos> eu falo a verdade, eu não achei não. Galera do céu, muito obrigado por vocês terem mandado muito esse pedido para mim fazer com eles. Vocês mandaram lá no Instagram. E tem muito mais, vocês mandaram muito mais por mim, tá? Vai tem muita trollagem para vocês aí. Peguei ele certinho. Sacana de oito aí. Ai, <risos> gente. Agora eu vou ali tirar, tentar tirar isso aqui com água quente. É nóis, Valeu. e fui!